Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje, o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça maravilhosa e o melhor: ela é super simples de fazer. O molde dela vai estar disponível no site do 36 ao 56. A gente usou este neoprene em couro, ele é maravilhoso de trabalhar. Costura na máquina doméstica normal, tá, pessoal? Tem outras cores e este neoprene em couro eu recebi lá do Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este neoprene lá do Saia de Saia, ok? Então, se você quiser aprender a fazer essa calça, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma calça, né, um, com esse neoprene que ele é de um lado couro. É, a gente vai colocando aqui o molde, então, e vai cortando, tá? Vou cortar duas vezes as costas e duas vezes a frente, tá? Já tá dobrado aqui ao meio o meu tecido, eu já vou tirar aqui duas vezes as costas, vou dobrar novamente e tirar a frente, ok? Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm toda a volta do molde para você ter a margem de costura. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Bom, pessoal, agora que a gente já cortou todas as peças, a gente já vai começar a montar. Eu vou montar de um lado e o mesmo processo que eu fizer deste lado, vocês vão fazer do outro lado da perna, que é igual, ok? Bom, então, nós vamos pegar a parte da frente da nossa calça e vamos colocar aqui, olha, o bolso com o lado chanfradinho aqui, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vamos passar uma costura aqui. Costurou o bolso aqui, vai vir com o fundo do seu bolso... E vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai fechar o seu bolso por essa lateral e pela parte de baixo dele. Que daí, costuradinho, vai ficar desta forma, certo? Costurou todo o bolso, já vai vir aqui com a parte das costas da sua perna e vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Então, pessoal, agora que a gente já montou as duas pernas, a gente já vai unir, tá? Tá? Então, você vai deixar uma perna do lado do direito e a outra do lado do avesso, ó. A perna que está do lado do direito, você vai introduzir aqui dentro da que está do avesso. Ó, aí a gente vai fechar agora o cavalo da calça, tá? Tá? Eu vou passar na overlock, mas se você não tiver overlock, é só passar umas três vezes aí, você passa o ponto reto mesmo da sua máquina, ou pode passar o ponto zigue-zague também, tá? Aí, fica a seu critério, só passa mais de uma vez pra reforçar bem a costura. Então, é só passar uma costura aqui de fora a fora, olha, fechando o cavalo da calça, tá? Aí, a gente já... Eu só vou passar a costura aqui, já volto pra gente, então, dar início aqui no cos... E se você quiser já fazer a barrinha aqui da, da parte de baixo, você já pode fazer também. Aqui sobrou um pedaço, tá vendo? Olha, eu vou cortar, acertar, e você já pode fazer a barrinha, tá? Então, pessoal, olha, aqui em vez de fazer a barra, tá vendo? Eu coloquei como se fosse um punho. Mas se você não sabe como fazer, é o mesmo processo que a gente vai fazer aqui na cintura, e eu vou explicar agora pra vocês. Mas se vocês não quiserem colocar o, essa parte aqui como punho, vocês só fazem a barrinha, tá? Tá? Ele fica assim, franzidinho, porque geralmente eu corto dois ou um centímetro menor aqui no punho e dois centímetros na cintura, quando o tecido tem elastano, tá? Então, agora, você vai pegar e vai tirar aí a medida total aqui do seu cos. Você pega a fita métrica e tira a medida. No meu caso, vai dar um cos de 79 centímetros. Eu não vou cortar menor no cos dessa daqui, tá? Então, você vai pegar o seu tecido e você vai cortar aí um cos no fio reto mesmo, olha. Eu sempre, o pessoal tem dúvida, acha que eu corto no viés, eu sempre corto reto, ó, pessoal. Aí, na largura que você preferir e, no, e com a metragem da sua cintura, tá? Deixa uma margem de costura aí e corta aí um cos reto. O meu já tá duplo, ó, eu já dobrei pra cortar duplo. Já deu, com a margem de costura, tá? Aí, você vai fechar, né? Se você não tiver su tecido suficiente pra cortar reto, que nem eu fiz, então, você corta dois, e em vez de passar só uma costura, você passa duas. Então, agora, eu vou pra máquina e vou passar uma costura aqui, olha, unindo o meu cos, tá? Só pra fechar ele aqui, pra ele ficar uma coisa só, tá bom? Bom, então, pessoal, olha, passei a costura... E coloquei aqui o ilhós. Se você não quiser colocar ilhós, não precisa. Isso daqui é só um detalhe que eu vou colocar, porque, na verdade, ele já vai ficar bem justinho no corpo, tá? Então, agora, a gente vai colocar o nosso cos aqui. A minha costura aqui, olha, que eu fiz, eu vou colocar na costura aqui das costas, olha. Então, eu coloco costura com costura. E vou encaixando aqui o meu cos todinho aqui na minha calça, Tá? É só encaixar todo o cos e depois passar uma costura aí. Ou você passa uma costura na, na máquina reta, ou você pode, se você tiver overlock, você pode passar na overlock, tá bom? Eu vou passar uma costura na overlock. Eu vou passar uma costura na overlock, mas, como eu disse, se você não tiver, não tem problema, pessoal. Então, é só ir alfinetando e passar uma costura... E aí, a nossa, a nossa calça já vai estar finalizada, viu? Que rapidinho de fazer essa calça. E olha que graça que fica, né? Porque esse tecido aqui é show, pessoal. Ó, já alfinetei todo o meu cos. Só vou passar uma costurinha reta aqui e volto, então, com a calça finalizada, ok? Olha, coloquei o cos, passei um cadarço nela e coloquei essa ponteira aqui, tá? Tá? Eu já tenho um vídeo no canal ensinando como passar, como colocar esse ilhós. Então, o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser ver como que eu coloco o ilhós. A calça já está finalizada, só passei uma costura na overlock, olha. Mas, como eu disse, eu sempre falo aqui, porque tem muita gente que não tem overlock e acha que não dá pra costurar esses tipos de tecido. E dá sim... Tanto que eu passei até na máquina reta pra vocês verem que costura normal. Eu passo na overlock porque agiliza mais o trabalho, tá? O vídeo não fica tão longo porque a overlock é bem mais rápida de passar. Só por isso mesmo, mas você pode costurar na máquina doméstica e tranquila, tá, pessoal? Então, a calça já está finalizada, super rápido de fazer e vai comprar uma calça dessa, né? Eu vi pra comprar na Forever uma calça dessa, só que ela era preta. Eu fiquei doida pela calça. Doida! Só que ela era um pouco mais justa do que eu fiz. E foi só, somente por isso que eu acabei ainda não comprando a calça. Porque sabe quando você vê um negócio e fica com aquilo na cabeça? E a calça tava R$199,00. Olha o preço da calça que eu quase paguei. Eu só não peguei a calça porque eu fiquei maluca a hora que eu vi a calça. Eu só não peguei a calça mesmo porque... É, eu achei... ela ficou muito justa no meu corpo, sabe? As roupas, elas são... ou é muito justa ou é muito curta, né? Incrível! Eu não consigo comprar roupa na Forever. É raro eu conseguir comprar roupa lá pra mim. Mas, enfim, eu trouxe aqui a calça. E vocês me pediram porque eu ia fazer uma saia, eu ia fazer um vestido, na verdade, mas eu recebi vários pedidos falando pra fazer calça, porque como está frio, né? Então, vocês preferiram uma calça. Inclusive, me mandaram até a foto... De uma blogueira famosa, eu acho que é Juliana Góes, eu não sei o nome dela, eu sei que é Juliana, eu não sei o sobrenome. Mas me mandaram uma foto dela vestindo um conjuntinho igualzinho esse. A única diferença é que aqui a parte do cos, ele era meio fofão, então eu não fiz fofão porque eu tenho barriguinha. Pra quem tem barriguinha, se você faz esse cos fofão, não fica bacana, então eu não aconselho pra quem tem barriguinha, tá? Por isso que eu não fiz, porque eu ia acabar não usando, mas eu copiei o modelo dela. É, ela tava com uma calça dessa cor, igualzinha, é o mesmo tecido, pessoal. Eu vou ver se eu acho a foto e ponho aqui pra vocês verem a foto que eu tô falando, tá? Ela tava com uma jaquetinha também, o tecido não deu pra fazer a jaqueta, só deu pra fazer a calça que a gente colocou bolso, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.